Há um ano atrás fiz uma parceria com a marca Hi Smile que me deu uns produtos para eu branquear os meus dentes como gostei tanto decidi repetir e decidi gravar o processo dos 6 dias por isso se vocês estiverem interessados a ver é só continuar a assistir e espero que gostem Este é o primeiro dia e os meus dentes estão neste momento assim eles estão ligeiramente amarelados mas tendo em conta o primeiro dia em que eu comecei este processo há um ano atrás e eles continuam muito mais brancos do que eram antes de utilizar os processo da Smile, eu desta vez só comprei as recargas porque eu já tenho o aplicador com... ou tinha? tudo bem? porque já tinha o aplicador de luz UV por isso não precisei de pagar essa parte porque já a tinha mesmo assim, mesmo sendo 20 e tal euros para na o nalfândega, por isso tenham atenção a isso mesmo pagando nalfândega na este produto compensa o preço porque vocês podem fazer o tratamento de branqueamento dos dentes em casa em 10 minutos por dia durante 6 dias e eu acho que é muito aceitável o preço. Este primeiro dia vai ser o mais comprido para vocês. Vou-vos explicar o processo e vou-vos mostrar como vou branquear os meus dentes. Curiosamente tive que ir ver os meus vídeos de Youtube sobre o produto porque não tinha ideia se sabia ao certo como é que se haveria de fazer, se tinha que lavar os dentes antes ou depois. Tive que ir ver porque não veio com instruções desta vez. Quando vem com esta luz UV e quando vem com as recargas tenho um pequeno, um pequeno guia que vos ajuda a fazer as coisas direitas, desta vez não veio e até faz sentido. A pessoa que compra as recargas de certeza que já tem isto. E vou deixar aqui um cartãozinho para vocês verem também se vocês quiserem. Ok, agora vocês já me conseguem ver um bocadinho melhor. Um, luz UV e a coisinha que vocês colocam na vossa boca. Vamos aplicar então aqui, já está o silicone com a luz UV. Agora eu vou retirar uma das seringas uh, da caixa. O que nós temos de fazer é retirar esta parte de cima cor-de-rosa e agora vou injetar um quarto na parte de baixo e um quarto na parte de cima. Eu deixei tudo! Vai nos deixar mais dois quartos que é para o dia seguinte, por isso eu vou tentar espalhar o máximo que conseguir para depois colocar a minha boca. Vou fechar este aplicador para poder usar amanhã e não se estragar. E ele fica assim. Com produto deste lado e produto deste lado, mais ou menos uniforme. Depois quando vocês colocarem na boca, vocês vão poder espalhar um bocadinho melhor com os vossos dentes. Ok, e agora que já está tudo direito, vou colocar na minha boca, carregar no botão ON para ligar o luz V. Quando acabar os 10 minutos, isto vai apitar e assim vocês não têm que cronometrar. Por isso, o que vocês podem fazer enquanto esperam é ver vídeos no YouTube, jogar uns pequenos jogos de telemóvel, é, passa mesmo muito rápido e vocês podem estar com isto na boca, que, que isto não vos cai, vocês estão literalmente a trincar esta parte de silicone, por isso vemos aqui um bocadinho. Passaram uns 10 minutos e pode ser só impressão minha, mas eu acho que os meus dentes são muito mais brancos. Eles dizem que nos primeiros 10 minutos nota-se logo a diferença e eu já vos tinha dito isto no um ano passado e sinto mesmo que há a diferença. Uh, pode ser só a impressão minha, não sei. Uh, eu sinto que como se tivesse saído do dentista. vos queria dizer que para quem tem alguns problemas em colocar coisas na boca e fica com minha impressão, como se fosse a vomitar, tendem, uh, distrair-se, como eu vos disse uh, jogar jogos no, no telemóvel. Um, eu também senti isto ano passado e o primeiro dia foi mesmo difícil para mim e hoje também foi um bocadinho difícil, tenho que admitir eu acho que amanhã já vou estar mais habituada e não me vai custar tanto por isso, eu, eu amanhã falo com vocês e mostro como é que estão os meus dentes com a segunda aplicação, por isso até amanhã! E o número 2, uh, já apliquei o produto outra vez e os meus dentes Estão a ficar muito mais brancos e eu um, não tomei café de manhã porque ajuda se vocês não tomarem, uh, não, não comerem alimentos e beberem bebidas que, sejam, que tenham muita cor, ou seja, uh, café. Tomo-me sempre imensos cafés por dia e hoje não quis tomar para este resultado na melhor, então comecei a ficar cheia de dor de cabeça porque precisava mesmo do meu café e um, de tarde, por estividezes, pedi um cappuccino esqueci-me completamente que não podia ver café a dor de cabeça passou que é ósimo e um, acho que não fez muito mal aos meus dentes estou hoje e amanhã falo mais um bocadinho com vocês até amanhã Hoje é o último dia do processo de branqueamento de dentes e este é o resultado final. Eu ainda não fiz a montagem das várias filmagens dos vários dias e eu não posso ter a certeza que os dentes branquearam mas a meu ver, pelo que eu vejo pelo espelho, logo desde os primeiros 10 minutos acho que se notou bastante diferença por isso digam-me nos comentários se vocês acham que melhorou ou não os meus dentes e eu também vou deixar aqui um like ou um dislike se eu achar que ficou bem ou não e se branqueou os meus dentes ou não. Eu acho que este dinheiro vale a pena, porque nós não precisamos sair de casa para fazer este tratamento, não precisamos ir ao dentista, não faz mal aos nossos dentes e branqueia mesmo muito rapidamente, só em 10 minutos branqueia. Mas agora como a alfândega está a dificultar-nos um bocado a vida, não sei quando vou voltar a comprar, vou tentar arranjar alternativas. Estava a pensar experimentar produtos naturais e produtos que nós temos em casa para branquear os dentes, por isso eu não me importo ser a cobaia e experimentar as coisas para vocês, para ver se conseguimos branquear os dentes a pagar 0€, <risos> ou pouco mais que isso, por isso, Digam nos comentários se vocês acham que gostavam de ver um vídeo assim, com produtos mais acessíveis e produtos que vocês têm em casa para branquear os dentes e produtos que flutam, não é? Por isso, espero vocês tenham gostado deste vídeo, que é um bocadinho diferente do que eu costumo trazer para vocês, um, mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.